Tô de Fiddle testando a runa nova lá. Vamos ver o que, que vai ser. Mas sair eu só vi a, a cabecinha, mas... velho. Como funciona o Fernue? Você não pode estar tá sendo visto, tá ligado? Só isso. Quem que mandou um oi ali? Quem que será que é? Não, Enemy? Quem que é Enemy? Você não é eu? Oi, mandar um, mandar um oi com dois ias. Yu, Enemy? O que, que significa isso, será? Dá um calor do caralho? Isso é verdade. Mas fazer o quê? Se reclamar, piora. Mandar um se reclamar, piora pro cara fazer né comprar um PC a prova da água e jogar no chuveiro que tal e parece uma boa ideia vai virar bate papo da Wall um no um wall né mano ó oh, tô indo bora bora bora tô aqui tô aqui tô aqui tô aqui compra compra compra compra ah bem se pisar na trap morreu Flasha, flasha atrás flasha atrás Ah, óbvio que ficou o cara, mano. Eu flashei mal, mano. Tudo da truca, eu joguei mal isso aqui, galera. Vai perder o wave, amigão. Só de perder o wave tá ótimo. Dá tá curada aqui. Se matar esse aí tá ótimo. Se matar esse aqui também tem stun. Ai, se a Leona consegue stunar. Calma, calma, calma. Muito minion. Ai, tá tomando a gente pra torre. Meu Deus, Leona. Que crime, família. Por ambas as partes de... Todos os lados. Aí o Mida tinha Ignite, né, mano? Eles perderam o wave, pelo menos tá bom, tá ruim, não. Calma, ah, Smitezinho aqui no caneco. Nice. Tô quase nível 6, hein, mano? Um campo. Posso se pega essa Bubble, hein, mano? Queria arriscar um campo, pegar nível 6, aí eu lançava braba, mano. Ou eu pego nível 6 nesses minions aqui, ó, velho. Será que pega? Mais um? Ah, mano, não é possível. Faltou um minion, velho. Mas eu ainda posso tentar, mano, se liga. Eu, eu vou ser nerd desse ponto, mano, de querer pegar XP, se liga. Pronto, tô 6. Vou dar a volta agora. O Jesse, se ele for esperto, ele deu mano. Mas quando ele estiver chegando na wave, a gente mata ele. Posso fazer isso. Será que eu faço isso? isso aqui é muito nerdice, mano. Muita mesmo. Se liga, se liga. Será que ele cai disso? que cai nisso? Olha, a música até travou. Mano, não acredito que a porra da barricada me revelou. Vocês viram? Um. Vamos mais dormir, ó Ai, não deu pra mais dormir, não. Tá bom, perdeu as duas spells. que não, né? Não. E essa música, mano? Que que é esse negócio de lança perfume, mano? É um bagulho, tipo, os caras compram perfume e ficam borri borrificando, assim... Pra deixar cheiroso, né? Às vezes, no ambiente, né? Mas não faz muito sentido, né? Sim! Certeza, mano! É droga! É, deve fazer... Deve fazer mal, né, mano? Muito Tem uns perfumes, assim, que eles deixam tontos, tá ligado, né? De tanto... Já sabe quando que vai a mãe passa muito perfume, vocês Tá ligado? Deve dar uma onda, né? Olha! Ó, oh, pegou, hein! Puta! Putei também. Nossa, o cara não conseguiu clicar, velho! Coitado, ele não conseguiu clicar, mano. Por que, que eu só não flashei logo, né, mano? Nossa, seria acerta. Mais um tiro! Ah, letropinha. Mano, eu podia ter flashado logo, né, mano? Ai, mano, tem um cabelinho no meu olho, mano. Deixa eu ver se dá pra nós ver. Vê se vocês conseguem ver que tem um cabelinho aqui assim, ó, velho. Tem certeza. Nossa, ele tá incomodadaço, mano. Deu pra vocês ver, velho? Mano, tô indo, k Se você comprar um tempo aí, eu chego, velho. Pra cá, mano! Pra cá, cara! Que isso? Por que que ele não veio pra mim? Olha lá, ia matar os caras tudo assim. Corria pra mim. Meu bombom. Vou chamar de meu bombom. Ele tinha que vir pra mim, mano. Tá bom, eu peguei as skills tudo, tá safe. E sendo um combo de Fiddle, mano. Não tem um combo de Fiddle, ai pá, piruleta Bolinha, YZ no controle Não, você colocar na sua cabeça que tem um combo E um pra Fiddle vai te sabotar, mano Porque os combos do Fiddle é muito situacional, mano Às vezes você tem que dar um R, E Pra dar silence nos caras, Fer em outro Protobelt, mamada, mas eu vou tentar Ultar uma pessoa só e te passar um combinho Assim, ó, tipo R Aí eu vou dar free nos caras com R. Depois eu aperto o Q pra dar crítico. E pra dar silence se renovar o controle de grupo. E depois o W. Só que tem momento que é muito situacional. É melhor, é melhor você entender que é situacional e tá pronto pra todos os momentos. Em vez de... Ah, esse é o combinho underline YZ. Tá ligado? Não é tipo um Riven, no caso. E até o um Riven mesmo deve ser muito situacional, né, mano? Cadê? Vamos ver se eu acho um alvo isolado pra lutar. Ó, vou lutar esse SDZ. Mas provável que ele tem cleans. E ele tem bota de MR também. Mas eu vou tentar igual, ó. Ó, R. Ele viu Eu... Ó, oh, Day Free, Protobelt, sai nesse W. Ah, nem fudendo. Eu não vou flashar pra matar ele. Matinha de MR dele, salvou ele. 15% de 390. Cadê os matemáticos? Quem responder isso aí em 10 segundos vai ganhar... Vai ganhar nada. Mas quem acertar em 10 segundos... enganar eu, né, doidão? Que shampoo você usa? Dá uma exclamação, Luci história aí, meu querido. Você vai sair na shopping da minha mãe. O shampoo que eu uso é o de moranguinho. Ele é o top 1 lá. É o de morango. Você vai ver ele. Salve pro Tafão, que tá colante também. Tafão, o produto pra barba que tem lá, Tafão. Pera aí, deixa eu só matar esse cara aqui, Tafão. Pera aí, ó. Ó, o Fucombo, ó. Q, E, Protobel W agora, ó. Tem um lá, mano, que é o Cassino 6 Club, o, o Tafão. Ele é um que é 4 e 1. Teve até um amigo meu trevis ele veio aqui em casa pessoalmente pra me comprou, mano. Que é um que ele é 4 e 1. Tipo assim, ó, é aquele, mano, você lava cabeça, barba. Eita! É melhor o 4 e 1, mano, é cabeça, barba, corpo e os bagos, mano Ele lava tudo assim, ó, você já, já, já, você já faz o grau todo, mano, na hora É que a minha mãe deve achar que vocês têm uma barba igual a minha, né, olha lá, ó Aqui, ó, aqui, ó, minha mãe deve achar que vocês têm uma barba assim, ó, olha lá, ó. Aqui, ó, aqui, ó, ó, ó, como é que compra um produto pra essa barba, pra esse bigode aqui? Por que que passa nesse bigode? Olha isso aqui, galera, para é pra bagunça que eu vou fazer, velho Ah! Que merda. Na Flash, velho. Se eu comprar um moranguinho, você dá um beijo no shampoo antes da sua mãe enviar? Uai, Crash Sauro. Esse aí nunca pediram, não, antes. Mas dá pra dar Dá pra dar assim, dá. Traz pra mim, galera. Só traz pra mim, mano, esses caras. Eu tô bem posicionado, mano. Ai, ai, ai, se desse tempo De dar mais uma mamada Nesse gostoso Nossa senhora Será que eu vou, mano? Vocês recomendam eu ir? Foda-se, foi Foi tarde, era pra ter ido antes Só que eu achei que tava muito óbvio que eu ia E os caras não iam cair nisso, mas Acabou que eles caiu, né? Dá pra ir Baron Abraço e Morelos são bons juntos, mano Sim e não, tá ligado? Esse é mais um jogo porque eu tinha que fazer um morelo Aí eu fui perceber só depois que eu tinha que fazer morelo Mas dá pra fazer, é bom que eu fico mais tank, né? Dois itens que dá muita vida Eu tenho três itens de vida, o protobelt, morelo e o abraço E olha isso, eu tô, eu tô com quase 3 mil de HP de fiddle, né? É muito crime eu querer ficar aqui, velho Dentro do pit, quietinho Será que esse bagulho me viu? Mano, tô aqui quietinho, velho Mano, tô aqui quietinho, rapaziada Quietinho, quietinho, quietinho Só termina, só termina, só faz, só faz Luta ou não luta, mano? Nossa, aqui vai tomar do Kong aqui de ladinho, ó. Se liga lá. Tava na cara. Talvez eu salve o rolê aqui, ó. Deus é fiel, bora. tamo tá, Eu não tô conseguindo prestar atenção no speed, se eu tô ganhando um speedzinho bacana mesmo. e trocar umas bolas aqui. pô oh. Um dano? Olha lá, pagando de Nelson, achando que nós ia cair nessa. o gatinho. Ale. Já viajou pro litoral para alguma vez? Já, Vitão. Eu fui pra praia uma vez na vida. Foi a praia do Rio de Janeiro. Eu tinha 16 anos de idade. Fui com dinheiro de Tibia, que eu jogava Tibia, Fui conhecer meu time lá. Aí eu tive que levar meu irmão mais velho também, porque eu era menor de idade, né? Mas já, foi a única vez que eu fui. Aí eu fiquei igual um bobinho lá, sabe? Primeira vez vai na praia, todo bobo. Ai, nossa, areia. Tá atacando a areia no outro. Olha a água. Nossa, o mar realmente é salgado, né? Eu ficava bobinho desse na aí.